Atenção. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer um conjugado. Coisa que a gente não faz aqui. Hoje a gente vai fazer. Mas vamos fazer o seguinte. Vai fazer a remada que eu tinha, galera. Presta atenção. Vamos fazer a remada. Puxou, desceu, abriu. Puxou, desceu, abriu. Ok? Pegaram? Vamos lá, inclina bem o corpo, inclina bem, ó, inclinou, projetou o peito à frente, puxou o braço bem do lado do corpo, desceu, abriu, puxou, desceu, abriu, só esse movimento, isso, desce mais, desce mais, quanto mais você descer melhor. Não, isso aí está errado. Porque você está fazendo isso aqui. Isso aqui não. Ó, olha a diferença. Botou, desceu. Isso. Sempre ó, projeta o peitoral à frente. Isso. Projeta o peitoral à frente mesmo. E desce e fica. Segura, sustenta assim. Vamos lá? 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 3, 4,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 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 força 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 largou o peso Agachamento com chute, vamos lá. Vai abrir as pernas, a largura do quadril, ok? Abriu a perna, a largura do quadril, desceu, chute à frente, desceu, chute à frente, desceu, chute à frente. Depois a gente vai mudar, desceu, lado, desceu, lado, 10 Desce para cada, ok? 10 chute à frente, 10 chute lado, tá? Vai malhar o reto femoral, parte da frente, da coxa. Quando você faz o agachamento, trabalha a perna, posterior, bumbum, abdômen, fortalecimento de core, lombar, para vertebral. Vai trabalhando tudo. Vamos lá? Esse daí, esse daí você trabalha ó, lateral. Lateral. É igual o equipamento que tem lá embaixo na academia, que é a, a, a abdutora. É isso que você está fazendo, abdutor em pé. Está fazendo só esse movimento, tá? ok? Vamos lá? Três, dois, um. Desceu, subiu, chute. Desceu, chute. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Quatro. Quatro. Cinco, cinco, seis. Lá em cima o pé. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. Nove, nove, dez, dez. Continua. Um. Um, dois, Dois. Três. Bora, minha amiga. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Bora? Cinco. Seis. Seis. Sete. Sete. Oito. Oito. 9 Nove. Nove. 10 10, sair perfeito. Vamos ao próximo. Todo mundo descendo. Vamos fazer prancha. Só que essa prancha vai ser um pouquinho diferente. Essa prancha é o seguinte: não há necessidade de vocês fazerem a prancha com o peso. É uma prancha que é o seguinte: você vai ficar na posição de prancha, as pernas abertas, vai tirar uma mão, segurar o peso, colocar aqui e fazer tríceps. Um, dois, três, quatro, cinco. Mudou? Vai para o outro lado. A mesma coisa. Abriu, segurou o peso. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem não conseguir Ficar na posição de prancha, não tem problema. Vai colocar o braço um pouquinho mais à frente. Ficar de joelho. Deixa eu fazer assim. Colocou o braço um pouco mais à frente, ao invés de botar na linha do ombro. Coloca mais à frente. Segura o peso. E faz só esse movimento cinco vezes. Pegaram aí? Vamos lá? Três. Não, não, não. Não é remada, não. Parou do lado do corpo, esticou atrás e voltou. Não, estica o braço, isso, estica o braço atrás, isso aí, vamos lá, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, mudou, 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4 5 Vai mudar Ok? Vamos lá Muda 3 2 1 Vai 1 um. Isso 2 3 4 5 Vai mudar o lado É aqui Fazendo só isso aqui Mudou o lado 3 2 1 Vai 1 2 3 Quatro, cinco, isso muda mais uma para finalizar. Vai um, dois, três, quatro, cinco, mudou. Um, dois, três. 4, 5, perfeito, deitou de costas, deita de costas, vai fazer aquele exercício que nós fazemos aqui, que é a vela abdominal, qual é a vela abdominal? Deitou, elevou a perna, reto assim, diferencial, vai pegar o peso, manter a perna em cima e fazer o crucifixo, deitado, 1, um, 2, ok? Vamos lá? 50, hein? 3, é isso aí. 3 2 1, vamos embora. 1 Conta. 2 Conta. Isso. Bora que eu vou corrigindo. Isso, estica a perna. Isso. Perfeito. Estica o braço. Isso, isso aí. Isso. 3. Vamos embora. Isso, isso aí. Bora, bora, minha amiga. Isso. Isso, minha amiga. Fecha só a perna. Isso. embora. Isso aí. Isso aí. Bora. Força. Levanta a perna, levanta a perna. Quatro estica esse braço, braço no chão, braço no chão, vambora, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, bora, isso, força, bora, levanta essa perna, isso, 50, descansa, bebe uma água,